Caso da menina possuída que chupou o sangue de dezenas de animais. Influenciadores mexicanos famosos sofreram um terrível ataque de poltergeist e não conseguem se recuperar do trauma. Ser misterioso filmado dentro de caverna obscura. Casal registra algo tenebroso escondido em seu banheiro. Homem sofre um mal súbito e vê um espírito na sua frente. Reflexo do diabo na janela após apagão e muito mais. Mas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 Um casal de influenciadores, Juan Sykes e Tina Nicole, vivenciaram uma experiência traumatizante durante a madrugada em seu quarto. Eles estavam discutindo a relação quando de repente algo puxou o lençol. A jovem ficou em estado de choque e seu namorado foi em busca de respostas até as últimas consequências. Foi quando de repente os dois foram atacados por algo invisível. Uma série de eventos estranhos foram registrados e olhos reluzentes na janela. teve de 55 polegadas, foi derrubada e ainda há quem acredita que se trata de uma brincadeira. ¿Cómo va a decir esas cosas? Parma, <risas> claro, tranquilo, tranquilo. Buena, buena, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Yo voy a tener un rato ya dentro, no me dicen nada. Pero todo va a salir bien, tranquilo. ¿Qué lo va a creer? Vamos a esperar a ver cómo sale a el oro de la china. Por um caso registrado no Brasil, uma família inteira deixou um barraco no interior do Maranhão após registrarem uma série de ataques aos animais da região. Praticamente todos os animais foram vampirizados como vítimas de um chupacabra. E lá foram os exploradores pelos cômodos da casa em busca de pistas. Vamos, vamos ver igual, vamos ver igual. é tá estranho? De uma carniça. Já sei que. Foi, mas a é. gente eu, que gente. Foi quando, de repente, eles bateram de frente com uma estranha figura abaixada fazendo algo tenebroso. Seria isso? Uma mulher possessa de demônios que atacou e chupou o sangue dos animais? Co Fugiu com medo da água benta, hein pai Mas Não joguei, pegou nela ainda, pegou. Pegou? Que mau cheiro terrível. Foi... Estava o se alimentando, o urso é esse aqui. Rapaz, ele matou o bicho aí, é bem, é um Jovem, mau cheiro terrível. Confesso a vocês que depois deste vídeo, eu comecei a refletir sobre o mundo espiritual, Como vocês podem ver, dois jovens assustados ao ouvirem sons estranhos ecoando pela casa após uma queda de energia, foi quando de repente eles registraram na janela um estranho ser. Sim, isso é uma manifestação demoníaca e o diabo realmente é uma criatura apavorante. Tome muito cuidado. Um desafio de exploração em uma caverna de topeiras. Se você sofre de claustrofobia, não continue assistindo a este vídeo. É necessário muita coragem e um psicológico forte para aguentar a pressão de estar num lugar fechado, úmido e obscuro como este. A pessoa poderia ficar presa ali dentro, poderia sufocar, poderia se cortar, uma tromba d'água repentina poderia causar um alagamento neste buraco, desmoronamentos, além de insetos ou animais repugnantes que poderiam atacá-los a qualquer momento. Yeah, okay. Find as. Há the... aproximadamente seis anos, uma brincadeira deu o que falar no mundo. Charles Charles, uma brincadeira em que as pessoas colocavam lápis sobrepostos em uma folha com sim ou não, invocavam um diabo em busca de respostas para suas indagações. Mas nem sempre a brincadeira terminava com brincadeira, como no caso a seguir. Charlie, Charlie, are you here? Prove it. Não sei o que é mais assustador, o fenômeno paranormal ou essa menina falando Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, are you here? Prove it. Um casal de americanos acordaram assustados com um ruído estranho ecoando pelo apartamento aonde moravam. Achando que algum maníaco havia invadido a casa, eles começaram a filmar, pois caso acontecesse algo, eles já teriam um vídeo. um circo abuloso escondido dentro do banheiro. E você, o que faria se nesta noite visse algo do tipo em seu banheiro? O casal estava fazendo uma trilha no Arizona quando de repente avistaram uma estranha caverna. Curiosos, eles se aproximaram e pensaram em explorá-la, mas logo mudaram de ideia ao ouvirem um rosnado vindo de lá de dentro. Mas a curiosidade foi falando mais alto e por isso agradecerão a Deus por não terem entrado nesta caverna. Go, go, go, go, go. What the... Dentro daquele túnel de rochas havia uma estranha criatura humanoide desnutrida e asquerosa. Sim, diante disso podemos concluir que esta grade de proteção não é para evitar que alguém entre, mas sim que alguma coisa saia. No vídeo a seguir, vemos uma passadeira exercendo seu ofício quando, de repente, um objeto cai da estante. Bom, até aí nada demais. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas agora parece que o mal passou dos limites. Agora vocês verão um momento assustador que prova que nada pode parar, a fúria do mar. Imagens registradas no Japão em um barco comum que simplesmente atravessa uma baía de uma cidade para outra. Aqui vemos muitas pessoas em paz, já que confiam muito na ciência dos engenheiros navais, mesmo em meio a uma forte tempestade. Mas algo terrível irá acontecer. すると次の瞬間 Uma onda gigante engoliu o barco e destruiu o vidro da janela. Não iremos mostrar detalhes muito pesados para não infringir as diretrizes do YouTube. A partir daí o medo começou a tomar conta, mas graças a Deus, todos chegaram do outro lado sem salvos. Exceto o camarada que estava logo à frente, que teve suas entranhas rasgadas por estilhaços da janela. Em janeiro de 2015, um botijão de gás explodiu em uma casa no Japão. Imediatamente, moradores locais foram até o local em busca de vítimas. Durante a exploração, um homem que filmava tudo vivenciou uma experiência traumatizante. a manifestar, com isso ele caiu no chão como se tivesse tomado um tiro. Foi nesta hora que ele teve uma visão aterradora. Essa figura seria o espírito do jovem que estava dentro desta casa na hora da explosão. Mais tarde, partes do corpo foram encontradas entre os escombros.